Ei, tá a cajinha. é, é, meu cadê Cadê? Cadê meu nenezinho fofo da mamãe? Cadê? Cadê nenê lindinho? Cadê? está tô com a sua corrente. Cadê meu nenê Cadê? Cadê meu nenê no... Fazer, fazer, vai fazer, vai vai fazer, fazer, fazer, Ai, Ai, ai, ai. Quando eu estiver dente, Ele vai morder com... vai, mord... vai morder né? <risos> e... tchau da tá? tchauzinho tchau, gente. Um te um -se, tchau. <risos> tchauzinho esqueça de todo mundo que assistiu. tchau tchauzinho What? Mm -hmm.